E por último, pessoal, aqui a área de lixamento. Pra você vê o Adriano tá lixando a parte do acabamento do drywall pra pintar, né, Adriano? Eu Conta pra mim. A gente não vai botar massa corrida. Não. Não? E qual que é o truque de lixar bem o drywall? Conta pra mim. Que o Almir te ensinou. Mais gosto, né? Bota uma lixa 120. 120. Com uma lixa mais gosto pra não apertar muito. Hum. E sempre lixar assim, ó. Aqui eu rebaixo. Aí tem ah. três áreas de lixar. Lixa assim, ó. Primeiro essa parte e vai indo pro meio ah. e pra outra parte, ó. Ah, entendi. Não forçar hein? muito ou não afundar também no rebaixo. Pra é não afundar. É muito importante também usar essa ferramentinha, né? Pra poder lixar retinho. Isso. E sem ficar, pra não ficar com a marca da mão, né? É, porque ela é bem plana, né? Não, não pode ter um ondulação pra não fazer um buraco, né? É. Bacana. Olha, o Bruno tá lixando também Virou Michael Jackson, Bruno? Ficou branco, ficou branco Ficou branco Então, pessoal, a gente tá terminando a obra Pia da cozinha também, maravilhosa Feita de steel frame, né, Jurendi? Isso aí, foi o fim Jurendi que fez nossa pia de steel frame E é isso aí, nossa casa tá quase pronta Beijinhos, tchau, tchau Curta, se inscreva Gostou dessas dicas de acabamento? E é isso? essenciais, né? Eu acho, pelo menos. Dá seu comentário aqui, dá sua opinião. Fala pra mim o que você tá achando. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.